Vinheta de abertura, TV Minicom. Um Apresentadora, Andréa Xavier. Com várias faixas e diferentes programas. É a chamada multiprogramação. Técnicos do Ministério das Comunicações fizeram testes para saber qual a capacidade desse tipo de transmissão. Confira os resultados na reportagem de Adriano Godoy. A multiprogramação é uma ferramenta da TV digital. Por ela, você encontra programas diferentes, divididos em faixas produção de um mesmo canal. A TV Senado, por exemplo, transmite ao mesmo tempo o plenário da casa e as comissões usando esse mecanismo. A multiprogramação hoje pode ser usada pelos canais da União, como Câmara, Senado, EBC e TV Justiça. Prefeituras que receberem a outorga para operar o canal da cidadania, por um processo que começa aqui no Ministério, também podem operar nesse sistema. A possibilidade se estende ainda às TVs educativas que pedirem para ter o recurso. Mas quantas faixas é possível ter com programação variada em um mesmo canal? Para chegar a essa resposta, técnicos do Minicom fizeram testes por cerca de um mês. Foram transmitidos estes vídeos em resoluções diferentes. Eles foram vistos em uma TV de 42 polegadas por 15 pessoas que deram notas para a qualidade das transmissões. O objetivo desse Diretor teste de é verificar pro é quais são os limites da multiprogramação no sistema brasileiro de televisão digital. Então foram realizados testes que contaram com uma avaliação subjetiva e uma avaliação objetiva. E os resultados foram os seguintes. Tecnicamente, um mesmo canal pode se dividir em até seis faixas em resolução padrão, chamada de standard, com possibilidade de transmissão pelo celular. Ou ainda... O canal pode ter uma faixa em alta resolução, ou seja, Full HD, e mais quatro em nível padrão, incluída a transmissão para dispositivos móveis. Para o telespectador, a grande vantagem da multiprogramação é poder assistir mais programações é, for, é, produzidas e programadas por uma mesma entidade. Né? Então isso significa mais variedade, significa pluralismo, isso significa diversidade. Os testes têm também um impacto internacional. É que esse foi o primeiro estudo público feito de forma ampla sobre os limites da multiprogramação. Vinheta de encerramento, TV MNICU.